Se você é empresário lotérico assim como eu, uma das maiores questões que nós temos que administrar é a questão dos funcionários. Em alguns momentos, alguns funcionários têm algumas dificuldades de compreender alguns padrões de trabalho para ser mais produtivo e para poder render mais no dia a dia. Até porque pode ser que seja uma regra dentro da sua casa lotérica. E nesse vídeo, o Fernando da Lotérica Alterosa vai falar com a gente sobre o uso de celular por parte dos funcionários. Pode? Não pode? Pode proibir? Não pode proibir? Como é que funciona isso? É sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos assistir esse vídeo? Vamos lá? Aqui dentro da minha, da minha loja é terminantemente proibido as funcionárias utilizarem celulares particulares dentro da, da, da área de atendimento. Por quê? Imagine você, eu estou aqui conversando com você agora sobre essa aula, né? sobre esse assunto que a gente está debatendo e eu simplesmente pegar o meu celular aqui e começar a conversar com você assim. Né? Você tentando trocar alguma informação comigo e eu aqui. ó. Isso é legal? Não é. Então, a gente... O nosso cliente, quando ele está sendo atendido, não tem como a nossa funcionária simplesmente estar com o aparelho de celular conversando no WhatsApp ou conversando no Facebook e tudo mais. Então é muito importante que você não permita que o celular esteja ali. Por quê? Por esse motivo que eu acabei de dizer, pela questão de atendimento, é, pela questão do, da, da distração que é o celular para funcionar, então assim, isso pode acarretar diversas coisas, como um erro no recebimento de uma conta, no erro de, um, de contagem de dinheiro, em qualquer tipo de coisa que ela precisa ter muita atenção ali quando ela está fazendo o, o trabalho dela. Então assim, é, o celular não tem como dar certo. Aqui dentro da minha loja nós temos um celular exclusivo para que elas façam vendas de bolões. Dentro desse celular também tem o aplicativo da DoraSoft que a gente faz os lançamentos de sangria. Porém, nenhuma delas utiliza o celular durante o atendimento. Então, se elas vão fazer uma venda, se elas vão fazer qualquer tipo de coisa que é necessário dentro do celular, elas vão pegar o celular após o atendimento. Esse celular ele fica disponível para elas o tempo inteiro e exclusivamente para fazer o atendimento dos, dos clientes que fazem compras via aplicativo de WhatsApp. Todos os familiares dos funcionários que precisam entrar em contato com os funcionários podem ligar nesse celular, como podem ligar no telefone da loja para eventualmente precisar dar alguma notícia urgente, alguma coisa que precisa falar com a pessoa, está disponível. Então assim, não tem motivo algum da funcionária precisar do seu celular particular ali na frente na área de atendimento. Quando ela estiver no seu horário de almoço ou no seu horário de lanche, ela pode utilizar o celular dela da forma que ela quiser. Porém, no momento que ela estiver trabalhando no, na área de atendimento, aqui é terminantemente proibido por uma questão de organização, por uma questão de respeito ao cliente, por uma questão de respeito ao próprio trabalho dela, porque uma eventual falta de caixa ou sobra de caixa, ela tem a certeza de que não foi uma distração por causa de um telefone celular. Então, essa é uma dica também que eu gostaria de passar para vocês, de não permitir esse tipo de coisa. Espero que essas dicas do Fernando tenham sido de grande valor para você. Já aproveita, se inscreve no nosso canal e clique em curtir, pois é isso que identifica que esse material está sendo bom para você. Ah, e se você quiser receber material semanalmente sobre casas lotéricas, basta enviar nesse telefone aqui a palavra VIP pelo WhatsApp que nós vamos te incluir numa lista para poder receber conteúdo semanalmente sobre casas lotéricas. Desde a área de gestão, controladoria e muito mais conteúdo para você. Um abraço, sucessos e produtividade!